Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje nesse Shabá e quem vai compartilhar a palavra com a gente é a parte, em Jeremias 29. Versículo 10. Assim diz o Senhor: Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Irão me buscar e me achar, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Deus ele está falando do povo dele, né? Que eles estavam na Babilônia e aí eles tinham sido levado para o exílio. E depois de 70 anos, Deus ele está falando essa palavra, né? Então seria uma palavra profética. Ele fala que Ele sabe os pensamentos que Ele tinha a respeito do povo dele, que era pensamentos de paz e não de mal. E aí ele fala que esse era o coração do pai, né? Isso era o que ele estava ele esperando esse povo invocar a ele, invocar a Deus, buscar... Orar a ele, e aí Deus fala que ele iria ouvir, né? Quando esse povo, ele buscasse a Deus de todo o coração, e aí ele seria achado por esse povo. Às vezes a gente não consegue achar Deus. Às vezes a gente até fala, será que ele existe? Ou será que ele me ouve, né? Ou será que ele se importa comigo? Mas ele fala que se a gente buscar a Deus de todo o coração, a gente ir, invocar, orar, buscar... Ele fala que a gente vai encontrar. Ele fala, serei achados por vocês. Na verdade, o desejo de Deus é que a gente possa achá-lo, né? Para animar mesmo cada um a buscar Deus, porque Ele quer ser encontrado por nós. Só que muitas vezes a gente acha que Deus nem se importa com a gente, mas a gente tem busca Ele, né? E aqui Ele fala ainda buscar de todo o coração, né? Então essa é uma palavra que essa semana eu fiquei pensando. Deus coloca uma condição, né? que a gente precisa buscar de todo o coração. Muita gente acha que, ah, eu vou no domingo para uma reunião, ah, eu participei de uma vigília. Quantas dessas pessoas deram todo o seu coração na busca de Deus, entendeu? Até porque para dar todo o coração você não precisa ir para um lugar, né? Se o reino de Deus está em nós, qual é a necessidade de frequentar um lugar ou comparecer a uma reunião? Se eu posso buscar Deus todo o meu coração no meu quarto, em oração? em algum momento que eu estou estudando ou meditando sobre alguma palavra, eu posso buscar ele de todo o coração. E elas falam, ah, mas por que, que Deus se revela para você? Por que, que Deus fala com você e não fala comigo? Ué, você buscou de todo o seu coração? Porque Deus disse que seria encontrado. Fica essa palavra aí para cada um que deseja encontrar uh, ou ser encontrado por Deus. Isso nada mais é do que aquele mandamento, do primeiro mandamento, que é amar Deus sobre todas as coisas, né? de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. A partir desse primeiro mandamento, as outras coisas são geradas. E você vai escutar a voz dele, ele vai se manifestar, ele vai responder. Mas quantas são as pessoas que eu tenho buscado dessa maneira, de todo o coração, de toda a mente, com todas as suas forças? É difícil encontrar. A condição que ele deu é muito clara. E uma outra coisa que eu pensei: essa é uma palavra que foi o Senhor quem disse para o povo dele, né? E esse povo ele estava na, na Babilônia exilados. Às vezes a gente pode, né, passando por momentos difíceis, falar: ah, Deus me abandonou, ah, ele não me ouve. Mas na verdade Deus está falando para esse povo na Babilônia que estavam exilados para eles buscarem a Deus que Deus iria ouvir, né? Não há desculpas para a gente buscar Deus mesmo passando por momentos difíceis, mesmo situações que às vezes a gente não entende até própria agora nesse tempo de pandemia. Aí as pessoas ficam depressivas, ficam dando um monte de desculpas que estão mal para buscar Deus, mas são nesses momentos que é a oportunidade para a gente buscar a Deus, né? Nesses momentos difíceis é que a gente vai poder buscá-lo de todo o coração e ele quer ser encontrado por nós, né? Pai, obrigado por ter nos dado o Seu Filho para se por nós, para nos salvar, Pai. Agradecemos pelo corpo de Jesus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Agradecemos pelo sangue de Jesus Cristo. Amém.